Uh Dois, dois, zero Haha <risos> Estagnado na minha volta sombra. sombras, o que sobra sua suga, é distração Tempo corre, não surfem na onda, faltou energia pra sair do chão Grande areia nesse mar de monstros, onde tudo se resume em frustração Fica feio dizer que deu certo, quando nem tô perto da minha missão. Para e pensa, se compensa, ser fiel ao calmo como pecador Dar ouvidos a quem te limita, é tipo jogar merda no ventilador Ser feliz não é questão de sorte, já encarei a morte como um sofredor Se as angústias se tornarem rimas, morreria ao norte como Vencedor. Liberdade anda tão distante que as cobranças só se multiplicam Precisa bater um tempo sozinho, mas sozinho há tempos eu não fico cantonado vejo apenas seres sujos transitando em solo rico Acabando com uma profecia que por toda vida me dedico Na beira do abismo pronto pra pular Tô cagando pra regras feitas pra burlar Que sai eternidade atrás de um bom lugar Com a cabeça no Tô cagando pra regras feitas pra burlar Que sai eternidade atrás de um bom lugar Com a cabeça no limbo eu ando devagar Pobre homem morre cedo, dominado pelo próprio medo Ansiedade é filha da puta, faz de seu destino uma tira azedo Depressão não é brinquedo, brinca com a cabeça do sujeito Leva o óbito de maneira ilógica, mal histórico mantido em segredo Seu corpo na gaveta foi deixado no governo que saca, chega, o diabo vai se te tendo. Eu tive essa visão topado na frente do espelho Essa posse a frente década de desespero Atrás de crescimento estagnado verdadeiro Quem sabe eu seja conjurado como um justiceiro Que morreu pelo fim de um desespero Yeah, Na beira do abismo pronto pra pular Tô cagando pra regras feitas pra pular. E sai é eternidade atrás de um bom lugar Com cabeça no Bolar, tô cagando pra regras é, feitas. Pra bolar, Que só é tener.